Negão, por que, que o formato da sua orelha é de um, de um feto? E você nunca percebeu a cabecinha, ele aqui encolhido, e esse, esse tracinho aqui é o cordão umbilical. Ah, de onde você tirou essa, cara? Eu não colhei pra minha orelha desse jeito. A orelha é um feto. Não, e não você sabia pensou, não Não Vocês não Eu sabiam gosto, disso? Não. Gente, vocês não sabiam disso? Aqui, é por isso que tudo que você escuta, querido, você dá à luz alguma coisa. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você gera. Por isso que aqui é um feto. Você não pode ouvir qualquer coisa.